Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje a gente vai para o décimo episódio da série de The Last of Us Lembrando que essa série é uma série para a gente recapitular toda a história do primeiro Porque a gente vai trazer também aqui para o canal a série do segundo, né a, a série da continuação Que vai ser lançada aí no próximo dia 19 de, da parte 2 de The Last of Us, beleza? Então, praticamente, para quem acompanhou os últimos episódios aí, é, a gente, infelizmente, teve né, o, o, a infecção do Sam o e o Erwin acabou se matando. E lembrando, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você curtiu o vídeo, também dê o seu like e coloque nos comentários o que, que você achou. Beleza? Então vamos para a Gameplay. Então a gente já parte aqui para esse cenário mais montanhoso. Como se, a gente, como se a gente estivesse fazendo uma trilha aqui na chuva. E... Se você não acompanhou os últimos episódios, eu estou colocando aqui no card. Para você acompanhar tá? toda a série ali desde o início. Olha o tamanho da Magnum. Famoso Canela Seca. Vamos ver como estamos. Vamos seguir o levar casa do Então agora a gente vai atrás do irmão. Do Joel. Mas, como o Tommy acabou abandonando o incidente. Como foi? Acho que as últimas palavras do foram nunca mais perder a sua paz. Mas ele vai nos ajudar? Acho, que... Acho que vamos nos esconder. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Vamos continuar. A gente veio daqui, acho que não. Um gibi. Vamos ver a capa do gibi. Fragging é, Element. Acho que não dá para subir. É galera, o jogo também tem. Chegamos praticamente. Isso é uma usina hidrelétrica. É uma hidrelétrica? Ela usa o movimento do rio e transforma em eletricidade. Como não faz isso? Não sei. Não sei como que faz isso. Tá bom. Como vamos passar? Opa. Alguns itens aqui, bastante itens Lá vamos nós achar alguma coisa para ele passar. Vou procurar alguma coisa, aguenta aí. Vamos lá, Vou eu subir. pela janela caramba quase o tempo que eu demorei pra ah. desce querido desce querido sobe Deve uma alguma coisinha emperrada aí. Vamos pra lá ele não vai mais. Tem. eu acho que aqui em cima hum. exatamente isso tem que entrar por baixo. Pegar fôlego direito aí, cabra. Nossa, tinha certo aqui, não parecia que tinha saído É, tio, tá ficando velho, né? Preciso de você. Já sei. Suba na maldita. Bora, Joel, bora. Vamos, agora, Júlio. Esse é o Coração do velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para criar A gente perdeu todos os, os kits Nossa! quantas vezes temos que falar sobre isso as coisas as que acontecem nós continuamos. é só agora chega. É. bom vamos embora vamos embora o irmão do meu. eu acho que pra cá não tem enfim tem alguma coisa aqui que praticamente dá no mesmo caminho, né? Não tem mais nada ali, então bora. Bora. Não dá para dar a volta, vamos ter que passar pela usina. Então, se tem algum item aqui? Lógico que tem O que é isso? O mapa O mapa é pouco utilizado nesse jogo Não mostra onde você está, não mostra é, Detalhes para você explorar é, Talvez seja mais como item né Para você conseguir colecionar ali o as informações do jogo nem pense em pegar a arma e pede pra garota soltar a dela agora Ellie faça o que ela diz tá. espero que estejam perdidos não sabíamos que o lugar estava ocupado só estamos tentando passar passar pra onde? tá tudo bem conheço ele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 Obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? <risos> Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? Uh... É uma longa história. Vamos levar eles para dentro. Tá. Tá com fome? Oh, faminta. É. Alarme falso, são amigos. Estamos sofrendo ataques, tem muitos bandidos aqui. Tá tranquilo, faz alguns dias. O que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. estou tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar, mas uma das turbinas ficou. Temos eletricidade, Jô. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Olha os cavalinhos. Vocês têm cavalos? Nós temos hey, muitos. Ei, Tome, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Tá, agora. Ele gosta do seu carinho, Masurê. Já montou um? Eu já. Olha, se quiser, façamos um comigo mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Ei, obrigado também. Fazer nada. Tá legal, vamos continuar o tour. Mal coisa aí, cuidado. Tá voltar hoje de manhã? Tô esperando o Rauser do resto do chat você. Vamos ficar bem. Vai pra casa com a sua família. São só mais algumas horas, eu é acordo.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 Ela já não quer mais ficar longe dele, né? Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Ah, eu tenho uma coisa pra você. No ano passado eu fui ao Texas. Por acaso, a maioria das nossas coisas não estavam mais lá. A maioria. Meio apagada, mas ainda parece cura. com a camisa da Argentina, é isso? Não precisa, certeza, porque não precisa. É, okay. tá magoado ainda, tá louco. Uma ferida que não cura nunca. Quero falar com você em particular. É, ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Funciona lá, vê se você consegue pegar. Não dá, não. Agora ficou meio casca-grossa. Deixa eu ver se tem item aqui né? e já te acompanho. Falaram para você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Eu a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar para ser algo sustentável, como agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém podia mais viver assim? Bom, estamos vivendo. O que fazer para se viver Os adultos se revezam vigiando o perímetro. Temos até um portão eletrificado. Para Isso é muito lindo. É desinfectante. Quem não tem? Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. <risos> Você parece a Marlene. Uhum. Esse é o Bucket. O chefe de guarda. Essa é boa companhia. Hum. Bom, vou pegando os itens aqui que vai aparecendo. Vão pegando, porque. Os dois genes vão reativar a usina. Conseguimos dessa vez. <risos> Você não acredita? Eu não disse isso. Eu aposto que funciona. Claro. Mais dois. Bomba de fumaça melhorada. Eu preciso de, de colocar o escudo de Fogado, né? O cara já chega e já vai pegando as coisas. Não tá nem aí. Cuidado. Bom, deixa eu arrumar minha arma aqui. As minhas armas. Hum, vamos lá. Só que eu tô no nível 3, tenho 76. Eu não vou arrumar nada agora. Só que eu preciso pegar mais itens. Ok, tá bom. Nossa. Imagina os caras conseguirem ligar a eletricidade. Deve ser quase a mesma sensação de descobrir a eletricidade, né?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 Pegue é eles! Não deixem entrar no lutar! Tá morto! Vamos, cara, entrar aqui, velho? Tchau. Brabo, me xinga não. Nossa Senhora, nossa, meu, olha isso, estourou o cara. Que é legal. Agora tá brigando lá. está pegando lá, eu coletando item. É fora. Que é legal Tchau Último tiro, última bala Parece cachorro. Nossa. Já tem um cara aqui embaixo. Machadinho. Opa, não era isso que eu queria. Vacilão. Temos que pegar as garotas. Estou atrás de você. Tem mais itens aqui? Não okay. tem. A gente vê o mesmo. Nossa, que bizarro. que é para cá ué onde a galera foi caramba, eu vi nessa porta estava fechada Tem bala, pegue ele! Opa, desculpa ele. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que está acontecendo? comigo? Uhum. Briga de casal. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Hum. Certo. Uh -huh. Uma, merda. Uma merda e eu me transformo... Uma dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria. Maria, vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Estão uma então chamada ainda. Ela está agradecida. Eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. Ih, Joel. É melhor assim. Isso pode gerar. Tem medo de se apegar. Tenho que falar com ela. Cara. O que? Eu não ouvi. Joel! O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu Droga, pra que lado? Vamos Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo Volta pra dentro Ajuda os outros a limpar Tá, calma, calma. toma cuidado por aí ah. é. tá vendo as uh. Ele meio que tem medo de se apegar, né, meu? O cara já tá vivendo nesse, nesse mundo de cão Não desse jeito. o O cenário é bem legal, bem bonito, né? Ele entregar a menina é ser complicado, né? Ali, mais pegadas. E vai ter o cavalo no dois também, hein? Uhum. Eles são muitos Dê a volta, eu cubro você Nossa, bem olho. Tem que ficar, agora tem que garantir Fazer valer cada munição Cadê? Tô vendo ali ó você Nossa. Que vai? filho da puta. O cara morreu depois me xingou, foi isso? Que não, querido, é agora me dá cobertura, ah. Tá balançando pra caramba. Nossa, o cara tá me arregaçando aqui. Nossa senhora. O oh, cara me acertou com um tiro de 12, maluco. Você é louco? posso muito Deixa ela estar aqui. Beleza, não, não tá aqui. Corre de oeu e pegar o cavalo de volta também. Força, hey. uh. As pegadas seguem por aqui. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Fugindo aí, ó. Eu também, Joe. queria deixar ela lá com... O teu irmão. Ele não sai dessa área. Cadê você? Não se nada tivesse acontecido, acho que vocês precisam conversar. Podem, Nossa, você não vai fazer isso, não, né, cara? Chegar bater na porta assim, com o pé na porta. Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. decidir qual blusa combina com qual saia. Esse é o nosso que mundo. Bizarro. Vem, vamos embora, vamos. E se eu disser Não. Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Ah, como... Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em Pare mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer, eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Muitas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Eu... Olha aqui Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Cara. Você cara. Não é minha filha, e com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Prepare-se, temos companhia toda hora que tá rolando uma conversa. Tem dois entrando, já tem mais aqui dentro. Eu vou... Eras já estão aqui mesmo, né? Porra, que droga cão. Nossa Senhora, Não um focão. Caso se Opa, vamos pegar esses caras aí. Tá com um, um traboco aqui. Vai pagar por isso quem jogou sua so bomba de fumaça voltar para os cavalos Caramba, não tem mais posição Aqui embaixo já olhei tudo, já parece item, mas não é. Bora. Tem alguma coisa ainda. Vai deixar ela mesmo, Joel? Tá limpo. Quer ajuda pra subir? Não precisa.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 Vamos, carneiros selvagens. Ela desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver aqui para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos.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 Adiós, irmãozinho. É, não conseguiu. não. Né? Galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse episódio. E... Se você é novo aqui, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal. Dê o like aí. Se vocês curtiram o vídeo. A gente vai acabar esse finalzinho aqui. Esse aqui é o Tsene. Legal. E, galera, mais uma vez agradeço aí a companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Em breve eu, tá, eu trago aí o 11 primeiro episódio. E a gente praticamente chega aí na... Não na reta final, mas a gente já tá chegando... Já tá bem longe, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus, falou e fui!